Um adiós que não estuvo à altura de um tetracampeão. Sebastian Vettel se despediu de la Fórmula 1 em 2022 em mais uma mala temporada de Aston Martin. Olá, amigas e amigos de Grande Premio, eu sou Douglas Rocha e em este nosso novo vídeo haremos um repaso em la temporada 2022 de Aston Martin na Fórmula 1. Mas antes, me gustaría pedirles que deixem seu like neste vídeo, suscríbanse a nuestro canal e opinem o que lhes pareciu o rendimento de la Escuderia de Silverstone este ano. A temporada 2022 foi a última de Sebastian Vettel em Fórmula 1 e o alemão não obteve a despedida que lhe hubiera gustado e merecido. De hecho, a incapacidade de Aston Martin em desenvolver um bom coche influiu na decisão de Vettel de anunciar em julho, pouco antes do parão veraniego, que se retiraria de Fórmula 1 a fins de ano. Sebastian Vettel chegou a Aston Martin em 2021 em um projeto que generou muita expectação por a plata involucrada. Pero em 2021, um ano de adaptação, eh, Beto, a um assim, logrou subir ao pódio em Azerbaijão com um segundo posto. E o que se esperava era que 2022 fosse a temporada de afirmação. Pero as coisas não saíram como se esperava. Beto quedou fora das duas primeiras carreras em Bahrein e Arabia Saudita por eh, haver sido infectado por el coronavírus, isso compatriota Nico Hulkenberg lê reemplacou depois Betel voltou em Austrália em um fim de semana em que todo saiu mal a la escuderia de Silverstone que tubo eh, averias mecânicas ou acidentes em todas las actividades do fim de semana desde los entrenamentos 1 hasta la carrera e depois de de OGP de Austrália, Aston Martin era la, era o único equipo que a não havia sumado pontos. Depois, Aston Martin reaccionou e quase sempre estuvo em los pontos. Quedou afuera só em quatro carreras, pero nunca luchou em la cabeza, nunca estuvo nem siquiera cerca del podio com um mal rendimento, Sebastian Vettel se despediu da de Fórmula 1 com um modesto duodécimo posto em Mundial de Pilotos e o sétimo em construtores. Lance Stroll, seu companheiro de equipe, quedou 15 quinto. Assim que Vettel tuou um adeus mais digno fora de competência, porque foi homenageado por pilotos, por equipes. E por toda a Fórmula 1 em seu conjunto. Em julho, poucos dias depois de Beto anunciar seu retiro, Aston Martin ficou a Fernando Alonso, um outro multicampeão, esse com dois títulos, Beto se despediu com quatro, assim que o duo de pilotos de Aston Martin já está formado para 2023 com Alonso e Lance Stroll, o filho do dueño do equipo equipe, vai a seguir em la casa. Aston Martin também fichou a Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2, y Stoffel van el de la e Stoffel Vandoorne, o campeão da Fórmula E, ex-piloto de McLaren. Os dois vão a ser pilotos de test de Aston Martin, e é o brasileiro também vai a formar parte da academia de pilotos de Aston Martin que vai a ter. Pedro de la Rosa, o ex-piloto também de McLaren, entre outros equipos, como assessor. Que te pareceu esta temporada 2022 de Aston Martin? Crees que a de 2023 vai ser melhor? Opina nos comentários, suscríbete a nosso canal, deixa o like também neste vídeo e até a próxima!